Auto tá. Olá, eu sou o Alfredo do Lab Flauta e hoje nós vamos falar sobre flautas quadradas. Esses instrumentos foram construídos inspirados na maneira com que alguns tubos de órgão são construídos. Quando vamos numa igreja e vemos um grande órgão, os tubos que estão para fora desse órgão são os tubos feitos de metal. Porém, existem os tubos que estão para dentro do instrumento e esse nós não vemos. Esses tubos são construídos de madeira. Diferente da maneira com que construímos é, as flautas doces, onde nós torneamos o pedaço de madeira, esses tubos são feitos a partir de placas de metal cortadas. Atenção pessoal, não é placa de metal, e sim placa de madeira. E montadas. Então, eles adquirem esse formato. Esse é um tubo de órgão, ele é um tubo de órgão pequeno. Porém existem tubos de órgão maiores do que esse para fazer notas muito mais graves. Se nós olharmos essa parte aqui do tubo do órgão, vamos ver que funciona é que a construção é muito parecida com o de uma flauta doce. Opa, aqui. Com o de uma flauta doce. E é assim mesmo que ele funciona. Cada tubo funciona como uma flauta que é capaz de tocar apenas uma nota. Então, o órgão ele é formado por várias pequenas flautas que tocam apenas uma nota. Então, pensando nisso, um construtor alemão chamado Joachim Petzold teve a ideia de construir uma flauta doce baseada nesses tubos quadrados. Então, o protótipo desenvolvido por Joachim Petzold passou a ser construído por Herbert Petzold. E em 2011, essas flautas passaram a ser construídas pela fábrica de Joachim Kuna, também na Alemanha. Essa é uma flauta grande baixo do Petzold e eu quero mostrar algumas coisas que ela tem aqui. A primeira coisa delas é esse tudel que a gente usa para soprar dentro do instrumento. Então, ele tem essa cara aqui. A gente encaixa ele aqui e aí a flauta a gente sopra a partir daqui, né? E assim ele funciona. Outra característica interessante é a janela desse instrumento. Como vocês podem ver, ele é construído invertido, ele é para fora. Né? Isso é bem, bem diferente, é uma característica bem, bem peculiar desses instrumentos. Outra coisa interessante que essa flauta tem é a maneira com que a gente monta, ou desmonta, ou monta ela. Né? Então, ela é basicamente um, uma grande peça com dois encaixes. Né? A gente tem um encaixe aqui na cabeça, ah, ela encaixa e a borracha que faz a fetação, E aí quando a gente fecha a flauta aqui, o que faz ela ficar firme, são essas roldanas, essas tarraxas aqui que a gente aperta e prende ela. Então a gente tem um encaixe aqui em cima e um encaixe aqui no meio também, né? que é assim que assim funciona. E aí a gente trava a flauta. Já que a gente subiu a flauta aqui, é interessante a gente ver as chaves, que também são feitas do mesmo material da flauta, né? que é madeira compensada. E aí elas são grandes para ficar bem forte, bem firme. Né? E... E aí elas têm essa carinha aqui, bem, bem legal. Outra, outras chaves que a gente tem são essas aqui embaixo, para fazer as notas graves. Aqui. E aí a gente tem as chaves aqui atrás. Que aí funciona... Aqui é um sistema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente tem uma flauta e a gente fecha o instrumento todo, que a gente fecha o furo de trás, a gente usa nessa flauta essa chave aqui. Né? E aí essa chave fecha esse furo aqui, ó. E aí essa outra chave, essa outra chave aqui, ela funciona como uma chave de registro. Ela faz o que, numa flauta convencional, a gente precisaria fazer meio furo. A chave de registro, ela faz com que a gente consiga tocar as notas dos registros mais agudos do instrumento. Outra coisa diferente, que a gente está acostumado que as flautas têm o furo de baixo aqui embaixo, né? essa flauta, é para a gente poder apoiar o instrumento no chão, ele é construído bem aqui na frente, então ela tem essa, essa cara aqui para afinar essas flautas, diferente das flautas tradicionais que a gente abre o tubo e fecha simplesmente a gente precisa de uma peça para justamente fazer com que a gente aumente o, é, aumente o tamanho do tubo então a gente tem que tirar a cabeça da flauta aqui né? encaixar essa peça aqui e devolver a cabeça então fazendo isso dessa maneira a gente aumenta o tubo do instrumento que é o mesmo processo basicamente quando a gente abre uma flauta convencional aqui a gente abre fazendo uso dessa pequena peça de afinação ah não falei do material Daniel eu falei que as chaves são feitas de compensado mas o instrumento inteiro é construído de madeira compensada a madeira compensada ela é uma madeira que é construída de pequenas, pequenas chapas de madeira e aí você tem madeira com cola colada com outra chapa de madeira com outra parte de cola com outra chapa de madeira. Essa madeira compensada ela foi inventada no século 19, então não é um material novo, não é um material que a gente tem inventado recentemente, é um material muito comum, especialmente usado na construção civil como a gente pode ver aqui, ó, aqui dá para ver bem direitinho. Aqui, oi. Mostra pertinho. Mostra pertinho. Quando a gente vê aqui, a gente consegue ver bem direitinho, né, a madeira, né, que ela é com esses pequenos filetes, né. E por que construir instrumentos com um material desse? O, a madeira compensada. Ela é bem forte, ela é bem resistente, né? se eu, eu tento entortar aqui, ó, a madeira não mexe, né? é bem forte. E por ela ter cola né? nas, nas camadas intermediárias da construção, ela é um instrumento bastante resistente à questão de umidade, de água. Claro, você não vai pegar uma flauta pet solta e vai enfiar na água, não é isso? Mas quando a gente toca, a gente tem essa coisa do, do, da condensação do ar, né? Tanto é que ela tem até um pequeno dispositivo aqui, que a gente pode ver, que é para armazenar o, o, o ar condensado, tanto aqui como no, no Tudel. Né? Você tem essas, essas peças que servem para armazenar. O, o ar condensado, mas essa umidade desse ar condensado não afeta tanto o instrumento. Além como outros problemas de manutenção que a gente tem nas flautas convencionais, essa não tem, a gente não precisa passar óleo, ela é muito mais resistente ao, à questão de, de, de ficar guardada, de tempo, enfim. E fazer instrumentos maiores de compensado é muito mais fácil e muito mais barato também. Por ele ser resistente, o instrumento não precisa ter uma madeira muito grossa para construir, né? Porque você cons consegue construir um instrumento muito grande com um material fino e bastante resistente. As possibilidades desse instrumento são um pouquinho diferentes daquela que nós estamos acostumados das latas convencionais. O repertório original para esse instrumento é o repertório contemporâneo. E duas características bem interessantes desse instrumento que podem ser exploradas é, uma, é o som das chaves, né, que é bem presente, Outra coisa é o ataque desse instrumento. Ela tem um ataque muito presente e bem peculiar dele. É, é, como a gente pode ouvir, é bem forte e a articulação fica bem bem marcada nela. Agora nós vamos apresentar as flautas. A flauta mais aguda da família das flautas quadradas é uma é uma flauta baixo em Fá. Essa flauta nós não temos aqui para mostrar. Ela é correspondente a uma flauta baixo em Fá, que nós conhecemos da família dos instrumentos barrocos. Essa aqui é a grande baixo em Dó. E o instrumento barroco correspondente a ela é esse aqui. Né? Essa também é uma grande baixo em Dó. Como vocês podem ver, a flauta petzel, ela fica menor do que uma correspondente do mesmo do mesma tessitura. Né? Isso se deve ao processo de construção do instrumento. As duas têm como nota grave o mesmo dó. Essa aqui é a contrabaixo em Fá, a nota mais grave dela é esse Fá aqui, e ela tem esse som mais ou menos. Essa aqui é uma subgrande baixo em Dó e a nota mais grave dela é um Dó. Eu vou tocar essa nota para gente ouvir. E vou tocar umas notas também dela. Essa aqui é a flauta subcontrabaixo em Fá. A nota mais grave dela, que é esse Fá aqui. Ela corresponde ao fá mais grave do piano. Outra coisa desse instrumento é que ele é, de fato, a flauta doce mais grave que existe. Aquela flauta famosa, que tem 3 metros de altura, da construtora holandesa Adriana Breuching, ela é menos grave do que essa. Então, essa é uma flauta mais grave do que, do que aquela da Adriana. Ela, ela é uma quarta mais baixo, mais grave. Outra coisa é que hoje também existe uma versão um pouquinho diferente, remodelada, desse instrumento, para que ele fique um pouco mais compacto né pra para perder um pouco desse tamanho essa flauta ela tem 2,45 metros e de altura e de tubo interno chega a quase 3,60 metros e então é um, é um tubo interno bem grande e por isso que ela tem esse som bem grave Eu vou tocar algumas notas nela uma escala. Antes de terminar, nós gostaríamos de agradecer ao professor César Vicencio, que é coordenador do Greco, que é o Grupo de Pesquisa em Música da Renascença e Contemporânea, por ter nos emprestado essas flautas Petzold. Mais informações sobre a flauta Petzold está na bibliografia colocada na descrição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir os nossos vídeos, e nós também estamos no Facebook e no Instagram, como Flauta. Muito obrigado!